Eu separei aqui alguns repertórios que eu usaria na redação do Enem de 2021. Oi, Alunos! tudo bem? Eu sou a Shari, profe aqui do Redação Online. E sim, todo mundo ficou aí bem louquinho com a ideia de invisibilidade, registro civil, o acesso à cidadania na redação do Enem. Como eu já falei em outros vídeos aqui, de fato pegou os estudantes desprevenidos. Então eu separei aqui cinco repertórios que eu usaria uh, caso né? eu posso aplicar esta prova também, eu fosse uma candidata desta prova e para te ajudar ver se alguma das minhas ideias bate com algumas das suas ideias. Já aproveita, deixa seu like, ativa as notificações e inscreva-se no nosso canal porque sempre tem vídeo novo, né? Pra você que vai fazer concurso, você que fez o Enem, você que vai continuar e fazer o Enem no próximo ano, nós corrigimos as suas provas, independente de qual seja o edital, é só você mandar o edital pra gente, a gente faz uma análise e corrige a sua prova. E se você quer corrigir a sua prova do Enem, dá tempo de você pegar o seu rascunho e mandar, que também nós podemos corrigir a sua prova dentro da nossa plataforma. Mas vamos falar de repertório. Então, pegando o primeiro, tá? Que eu usaria, que seria o artigo 6, que garante os direitos sociais no Brasil. Então, nós temos que ir é, Ações trabalhistas, assílio à moradia, é, saúde, educação, bem-estar. É uma lista, né? de garantias sociais do brasileiro. Se você não tem documentação, você não tem esse acesso. Por quê? Porque você não teve como receber o auxílio emergencial se você não tem documentação. Você não tem como se cadastrar nos programas. Você não é beneficiado de nenhum programa porque você não é registrado. É como se o, a pessoa não registrada ela não existisse. Em questão de números e documentação, ela de fato não existe. Então eu faria um paralelo, aí nós temos garantias na Constituição, mas não ter uma fiscalização e, e isso acontecendo. O segundo ponto de repertório que eu também usaria seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Porque quando você tem uma pessoa têm acesso à saúde, à educação, à moradia, você tem pessoas que têm acesso aos direitos humanos. Então assim como a redação traz que você não pode ferir os direitos humanos, você tem que garantir os direitos humanos. Então seria... Um ponto também aí bem legal para ser utilizado dentro dessa redação. terceiro ponto seria a banalidade do mal, né? Da Hannah Arendt, que ela vai falar que a gente banalizou os males sociais. De fato, essa população que está invisível, está à margem, ela não é nem vista, percebida. Nós não temos um programa que acolha e faça com que menos pessoas... Fiquem à margem, fiquem desprotegidas, fiquem sem documentação, isso não existe hoje no Brasil. Pelo contrário, a gente tem até um sistema com tanta documentação, com tanta exigência, que não propicia, não possibilita, não leva essa informação. Como funciona né, o registro das crianças que nascem? Será que a gente mantém um ciclo aí, esse ciclo da pobreza, ciclo da desigualdade que eu não tenho, não passa para os meus filhos? Porque Não porque eu não quero, não porque eu quero desampará mas porque eu não sou orientado. E assim eu também não consigo me beneficiar daquilo que o governo pode me ajudar. Então a gente entra nesse ciclo da desigualdade, que é como se cada vez fosse mais restrito, tá? E cada vez as pessoas se malenhassem mais né? nesse ciclo. E, e como se, se fosse, através das políticas públicas, quase impossível de sair desse ciclo fechado de invisibilidade. Então é um grande problema, por isso eu usaria essa questão da banalidade de mal, porque banalizamos esses males sociais. Depois, um ponto como professora de português que não posso nunca esquecer seria vidas secas, né? Brasiliano Ramos, onde a gente tem aí uma família, na vida seca, Ó, vidas secas. Então, a fome, a pobreza, a seca, a falta de água, a ignorância, a questão da educação, a questão do acesso à informação e a banalização até do nome. Olha só, o filho mais velho e o filho mais novo. Nós temos dois personagens que não tem nome, eles não são nomeados, então eles não são gente, eles não são pessoas, eles não são número, eles não são um registro. Então seria muito legal poder usar aí essa expressão do Vidas Secas dessa obra de Brasiliano Ramos, que apesar de ter sido escrita há tantos anos, para uma população brasileira há tantos anos, ela ainda segue com um problema social. E por fim, quem lembrasse né, a questão de uma propaganda que teve da Rede Globo, da Unicef, que ia falar da questão de você ter registro, documento e acessos, porque nós estamos falando de garantia do acesso à cidadania. Então, tinha sempre que relembrar esse ponto de acesso. E, por fim, claro, até o próprio dado aí, da estimativa de 3 milhões. Não foram textos motivadores que fizeram ter gatilhos, insights para repertório, mas esses seriam os meus, então. Artigo 6 da Constituição, Declaração dos Direitos Humanos, a banalidade do mal, vidas secas e essa campanha da... Unicef, que eu acho que daria pra pensar, claro, em outros, pensando na questão da vacinação, principalmente, pensar na questão também é, de repertório, enquanto a questão do auxílio emergencial, via pandemia, então seria um ponto histórico, daria até pra dizer que seria um ponto histórico com o um programa social, que poderia sim também virar argumentação. Eu vou esperar vocês no próximo vídeo, me contem o que vocês usaram, né? E vocês usaram na redação do Enem como vocês se sentiram diante desse tema. Um beijo e até o próximo vídeo.